Deus lhe abençoe, a paz do Senhor esteja com você. Olha, lista para elogiar alguém, atenção, elogiar alguém é uma forma de demonstrar afeto, valorização e agradecimento por uma pessoa, também uma defesa para que as pessoas não venham incomodar, além de ser um ataque, para que o leão fique longe da área. 1. Um, amo tudo o que você faz, 2. Você é um ser humano incrível, 3. Você tem um coração lindo. 4. Sua serenidade me faz sentir tranquilo. 5. Você é realmente um exemplo para todos. Olho em molho, pego e morno. Existem duas palavras que abrem muitas portas. Por favor me dá esse dado. Graças por tudo. Fica com Deus. Continua.